As comunidades têm desflorestado 100 hectares da Serra da Grongosa por ano. E até agora era difícil convencê-las a parar e replantar árvores. As comunidades não aceitavam a, a, a plantar árvores porque não tinham nenhum ganho a, com isso. Diziam que só há ganho se cultivarem para ter comida, vender produtos agrícolas ou carvão. Mas sem árvores a serra fica doente e dá logo sinal nos rios. A escolha da Serra da Gorongosa foi no âmbito da, da diminuição do caudal do, dos vários rios que deságua no Lago Rema, que o Lago Rema é o coração do Parque Nacional da Gorongosa. O Parque da Gorongosa fica no centro de Moçambique. É a maior reserva de biodiversidade do país, ressuscitada depois da guerra. Todo turista recebe recomendações para proteger o meio ambiente. Todo o lixo tem bolsos aqui nas cadeiras. Querem parar, esse são me para proteger o parque, é preciso travar a desflorestação na serra. E assim nasceu a ideia de plantar café. Uma fonte de rendimento que precisa de árvores. Quando produzimos só o café... Ah, ah, sem, sem, sem sombra, ah, a produção não é, não é, não é um momento rentável e em algum momento ah, ah, ah, as plantas secam. então Agora eles já vem a vantagem de, de, de, de, de produzir ah, ou de plantar árvores forestais nativas que é um ganho muito grande não só para, para, para o meio ambiente, não para o parque, mas para todos nós. Desenvolvemos atividades econômicas para empoderar eh, as nossas eh, comunidades locais. Temos, por exemplo, a agricultura, onde Escolhemos de uma maneira criteriosa as culturas que garantam o rendimento das nossas comunidades. Conseguimos ver alguns bens ah, e crianças indo, indo à escola, os pais comprando cadernos, uniformes, colocando as suas crianças na escola. Então, notamos que com o café, com este sistema que, agroflorestal, está a trazer um grande benefício a, às comunidades da Serra da Gorangosa. Este ano prevê-se um recorde de 34 toneladas de café pronto para torrar. Um terço será destinado à marca própria, o resto para exportação. Café colhido em hortas de residentes como Fatiança Paulino. No início, ela e outras três mulheres salvaram o projeto. Durante confrontos entre Governo e Renamo, em 2014, as equipas do parque não conseguiam subir à serra, mas as camponesas, às escondidas dos soldados, regaram os viveiros de café durante a noite e salvaram-nos. Falar de café, falar de refrescamento, não falar desse, desse, dessas senhoras, estaremos a, a falar mentira, não estaremos a fazer nenhum trabalho. Então, elas têm a cara da gorongosa, elas têm a cara da serra da gorongosa. O ensaio tem que ir lá na chikora, na que fica lá, quando tem cá um punga, uma fruta, não é café. Café ajuda, a graça é vossa, passou... Comprou basqueleto com café, comprou moto com café, passou casa com café, café ajuda. Ajuda, -se, ajuda. No que é que já hoje ajudou assim? Com, comprei minha moto, também tenho banca aí. Tenho o quê? Construí minha casa também. Banca. Está a ajudar muito. Há feridas da guerra, há marcas na paisagem, no tecido social empobrecido, e tudo isto o café tem a ambição de sarar. E vai ter a companhia de um outro produto. Temos agora uma compra muito superior de colmeias. E que essas colmeias não só irão servir para produzir mel, como também é um fator muito preponderante na educação e conservação. O indivíduo que tem 100 colmeias suas, que está à espera de colher mel, esse indivíduo não faz queimadas descontroladas. Esse indivíduo vai ter receita muito superior do que o indivíduo que está a desmatar a área porque quer plantar feijão, quer semear milho, e que depois de acabar de desmatar, essa pessoa abandona essa área. Esses princípios têm que ser replicados não só no país, como também no continente, assim como no mundo. A ambição da Gorongosa, com os resultados conquistados ano após ano.